Posquisito, né? Falar Out. que a Filha da puta! O oh, Mas não mano, Surana 7, eu, eu falaria do eu Bates, é que... Surana Surana Sete? <sdeb Range> Aí, <tira> <risos> sai, sai, sai! Eu vou tomar, banho de Eu vou tomar, eu vou tomar! Eu tô do lado, eu tô com a visão mano, do nada no aquecimento, velho! tem um monte aqui, entrei um monte aqui no Ah, ah, ah, ah! <risos> ah, o ah. Que susto que eu levei agora! Mano, meu coração, velho Meu coração Entrancado. Muito susto, né? Mano, eu tomei muito susto, velho tá brincando também Eu Tá, tá, eu horse, Sim, tá tu... eu mandei um meme de Ambatucan um aqui, e tu já veio reclamar enquanto <risos> ficava de carlinhos... Eu não reclamei, cara. cara, que esse era o último... Um meme de quê? eu de você, Sim. cara. Um batucão, eu... É que eu pensei, <risos> pô, eu pensei, porra, mano, do, do jeito que o, que o Eduardo é, ele vai ah, não, degenerado, não sei o quê, pedeira, vai vai ah, vai, aí, porra, mano, aí você mandou isso aí, caralho. Ah, <risos> é... foi, foi o único que eu achei graça, também. Um batucão... oh, é ah. Não, isso aí eu, eu tenho raiva disso aí, mano não, Isso aí é o único porno gay que eu não gosto, cara Pô, acho que minha mãe ouviu isso <risos> <risos> <Enfim>. <risos> Caramba, é apesar o de confesso Nossa, acho que eu... Puta, dado a metade de espirrar. eu não espirrei. Toma cuidado, que teve um amigo meu que teve isso e ele começou a dar o cu, cara. O cara tá fazendo um monte de mano. Esse cara não tá mais funcionando, cara. Ai, mas já negra não derruba. Não, não, baixa negra, mano. Mas já negra. Ok. Mano, tem um problema de salvê. É bem possível, cara. Você come muita soja, comida gostosa? Eu vou não não. Não. comer tipo uma inteira de beterraba ontem. Só Acho beterraba. Vai, cara. Eu amo soja, mano. Soja você não vai? é aquela coisa que deixa gay? É. Puta, mano. Meu tio falou que assim, aí. Ele fez tipo assim. Ele tava, tava lá comendo o café da manhã. Tava dormindo na casa do meu prima Aí meu tio falou: Você sabe o que soja faz? Aí eu falei, não, não sei não. Aí ele fez a mãozinha de bicho assim, ó. E fez uma cara tipo, hum, hum. Menosprezando mesmo alguém, né?